Olá, meus amigos que curtem o programa Ana Catarina Show. Hoje, com uma convidada para mim muito especial, a Sheila. Sheila já ganhou um prêmio. Sheila, tudo bom, Sheila? Tudo bem, Ana Catarina. Muito obrigada pelo convite. É, Sheila, é, vamos falar um pouquinho, a gente tem bastante coisa para falar da tua pessoa, mas vamos começar a falar sobre o seu trabalho. É, eu sei que você já ganhou prêmios aqui no Brasil, você poderia falar mais um pouquinho aqui para os internautas que estão assistindo nós? Uhum, sim. É, ano passado, a Nestlé, para comemorar os 100 anos da marca, né, é, escolheu 100 mulheres no Brasil e divulgou as histórias delas no Instagram deles, do Leite Moça. E aí eu fui uma das escolhidas. É, tem como você é, falar, mas como assim que você foi escolhida, Sheila? Como é que como é que aconteceu? Como é que eles te viram aqui em Mafra? Uhum. Me acharam através das postagens no Instagram, através de hashtag, né, mencionando Leite Moça, mencionando Nestlé. E você, no, no, na, naquele momento que veio a mensagem para você, as pessoas, será que é verdade isso? Pensei. Não Pessoa. acreditei. E eles chegaram a experimentar os teus docinhos? Não. Ah, não teve... Hum. É só sobre a história das pessoas. Isso. As mulheres que fazem docinhos, que... Hum. mas com o produto Leite Moça. Isso. Ah, e daí você ganhou prêmio financeiro ou algo assim? Ganhei uma cesta de produtos. Veio uma cesta, uma carta... Agradecendo por ter participado. E ali, esse a linha, essa, essa premiação, você achou assim que você ficou mais conhecida na cidade? Achei. É, começou uhum. a produzir mais docinho. Uhum. Sim. Mas, voltando ao início, Sheila, é, você é, é rio-negrense. Sim. Então, é Sheila... Aparecida Kiu de Oliveira. Você morou no Rio Grande do Sul uhum. e... Você foi através do seu esposo para o Rio Grande do Sul, você uhum. se formou em comércio exterior, conforme uhum. a gente conversou anteriormente. E você estava de boa em casa e deu, como que começou a ideia de você fazer docinho? Uhum. Então, eu estava grávida e eu queria... aquele sentimento de você poder fazer, querer fazer algo né, é, especial. E eu queria fazer os doces para o chá de fralda da minha filha. Então, eu fiz um curso de brigadeiro gourmet, é, não sabia chegar ao ponto, eu tentei outras vezes e nunca chegava ao ponto, aí consegui... É... <risos> Foi pra mim, assim, muito muito lindo, sabe? Você sempre gostou de cozinha, assim, essas coisas? Sim. Sempre gostou. Uhum. Então, você, aquilo ali, te motivou mais ainda você fazer os docinhos. Sim, e aí eu comecei a fazer as minhas receitas também, sabe? É, mudar ingredientes e ir experimentando ingredientes diferentes. Aí eu morava em um condomínio. Levava as provinhas para os meus amigos, para os vizinhos provarem, pedia, é, perguntava, né, o que tinham achado e tal, pedia Quem um Quem queria ser vizinho da Shear? <risos> e daí o povo foi gostando, foi, foi comprando, uh -huh, Ai, foi assim. que começou. Daí quando você veio para Mafra, é, você continuou produzindo? Sim, continuei produzindo. É, e você acha assim, que é algo assim, financeiramente, é algo que é, que é legal assim? Com certeza. Para você, assim, uhum. você tem essa renda para você? Para mim. Ah, e Sheila, o que, que você acha, assim, qual que é o diferencial? É só os ingredientes? Ah, fazer com amor também, né? Quando a gente faz os produtos com amor, ficam maravilhosos, apesar que os ingredientes são muito bons, né? Eu uso o chocolate belga nos brigadeiros e a barra, a brigadeirosa... aqui, ó mostrar para as pessoas aqui verem. É Sheila Brigadeiro Gourmet. O Instagram, Sheila. Sheila Brigadeiro Gourmet. É, Sheila Brigadeiro Gourmet. Instagram e, e Facebook. tem Facebook também. também. Olha, você faz uma barra de chocolate. É, são brigadeiros. Ali em cada quadradinho é um brigadeiro belga ali. Esse você que criou? Mano? Não. Inspiração no Instagram. Inspiração no Instagram e daí você vai fazendo uhum. até dar certinho. Isso, E, é esse, assim, e esse é o antes. produto que você mais vende ou os brigadeiros? Vendo muito. Quando eu faço, dá duas horas já foi tudo. É, e, mas, nossa, e você tem tipo assim, como é que você faz? Além de você fazer, você tem que cuidar das redes sociais, tudo você faz sozinha. Na verdade, assim, eu tiro as fotos e tem uma pessoa que faz para mim, que faz as postagens, né? Que é a Talma ah, Ela a me ajuda muito com isso. Ah, entendi. A Talma eu conheço ela, o trabalho dela é muito... É in... muito bom. É muito importante a gente produzir, mas a gente divulgar nas redes sociais. As redes sociais, ela tem um alcance enorme. Você chegou a vender para fora de Mafra? Já vendi, assim, teve uma pessoa do Canadá que já encomendou o bolo duas vezes, que é a família é daqui, então ela me transferiu o dinheiro, encomendou e eu entreguei. Que legal! Mas e assim, você pensa em fazer uma produção maior? Então? É... Tipo, meio que, que gerar, assim fazer um, um comércio, assim alguma coisa assim de gerar mais renda para outras pessoas, você já pensou nisso? Fazer tipo, eu por uma franquia? Franquia ainda não. Eu penso assim mais pra frente, que como a minha filha ainda é pequena, eu gosto de trabalhar em casa e estar junto, né? Estar tá junto ali, ajudando ela e cuidando dela. Uhum. Mas pra frente, ter uma loja de brigadeiros e aí depois, né? Dava pra pensar numa franquia, porque pensar. você tem o um logotipo. Sim. Você tem a tua qualidade padrão de qualidade. Uhum. A página, pelo que eu conheço, ela é bem profissional. Uhum. E fora isso, Sheila, a gente sabe que você, além de fazer os docinhos, você participa, você corre em algumas então? meia-maratona, meia né, que você falou, né, Catarina, não é meia-maratona. É que eu sou meio enrolada pra falar as coisas. Então, como é que você consegue ficar com o teu peso, tá certo que você corre? Porque você come bastante docinho, como é que você faz, assim, pra manter a dieta? Então, sempre quando eu faço, eu como um ou dois ali pra experimentar, né? Mas comer muito, assim, não. Não, e a família? Ah, eles gostam. Eles gostam, eles comem bastante. Come. Mas todo mundo cu cuida, assim, em relação cuida. ao doce e tudo uhum. mais. Porque a gente vê que é uma dificuldade, né? Imagina ter esses Sim. docinhos em casa. Quem que não vai querer comer? <risos> Mas, Sheila, então, é Sheila, Brigadeiro, Brigadeiro Gourmet. Gourmet, Instagram. Você não quer passar o teu WhatsApp aqui pro pessoal também? Claro, é 51 o código. 98188 1339 Estamos aqui, então, com os docinhos da Sheila. Olha, me parece muito bom. Dá vontade de comer já. Nossa, e essa, essa barrinha de brigadeiro também, muito interessante. O nome dela é Brigadeirosa. A Brigadeirosa? Uhum. Muito legal. E você viu tudo pelo Instagram. Tudo começou o teu trabalho pelas redes sociais. Uhum. Isso, Sheila? Sim. Você sempre foi ligada em redes sociais, as pessoas dizem, vou fazer, claro que você tem que ter o seu tempo para fazer. Quanto tempo demora, assim, é, por dia, qual, assim? qual que é a tua rotina para você produzir? Então, eu preciso fazer as massas de brigadeiro um dia antes, né, que ela precisa descansar por um tempo e aí no outro dia eu enrolo. Ah, entendi. E você tem pessoas que vendem para você fora Não. as redes sociais? Não. É só rede social e propaganda de boca em boca. Isso, Isso é muito importante para a gente falar para o pessoal que está assistindo nós, que quer começar a produzir brigadeiro, ou às vezes fazer chocolate, ou qualquer coisa, assim, pegar para vender, que o é muito importante você fazer as redes sociais. Uhum. Às vezes a pessoa não tem condições para pagar alguém... É, para fazer melhor as propagandas, mas de início você vai começando, tem os grupos de Facebook, uhum. é, grupos do WhatsApp que você pode começar a divulgar o seu trabalho. Sim. Né? Graças Exatamente. a Deus você não precisa da renda para sustentar a família, Sim. mas tem muitas pessoas que começam, quando você vê o marido às vezes está desempregado, uhum. algum, algo assim... Quando vê a família inteira tá trabalhando tá e gerando renda para a família. Exato. E é muito importante é, e você sendo empreendedor. você fez comércio exterior, acabou uhum. não indo trabalhar, acabou ficando em casa, uhum. mas não deixa de ser é, empreendedora, uma pessoa que ajuda Exato. a empreender e, e sempre está está se movimentando uhum. em todos os sentidos, né, Sheila? Exato. É, é, é no trabalho, é na corrida. Eu sempre vejo você correndo, não importa estar quente, está frio, uhum. você tá ali ligada. E além de tudo, a tua menina também tem um... tem a página, né, no, uhum. no Instagram. Vale em, vale em Brás, Que Mas... ela também é bem desinibida, é, tipo ela que quis fazer... Sim. Você também é uma pessoa bem ativa. Na verdade, eu sou um pouco envergonhada. Você é um pouco envergonhada, <risos> mas, ati mas ativa. Você é porque senão você não ia conseguir fazer tanta coisa. Sim. Tem as crianças, tem ó, tem, é a, fa a, tem é a família, que... os brigadeiros. Você é tipo empresa, é MEI, como é que funciona? É meio, uh -huh. É meio, então uhum. tem uma empresa, uhum. né? Mas que legal, Sheila, muito obrigada por ter participado. A gente já queria eu gravar. Eu que agradeço. <risos> a gente queria gravar já faz tempo, né? Daí a gente teve aí alguns probleminhas, mas muito legal. Eu sempre acompanho você nas redes sociais e eu acho muito legal, assim, que você. a gente vê que você é uma pessoa bem determinada, uma menina que corre atrás dos seus objetivos. E é isso que a gente tem que fazer e fazer as pessoas que estão ao nosso lado felizes, como a gente se sente feliz. Eu vejo que você é uma pessoa super bem realizada. Uhum. É certeza. isso? Com certeza. É, né? Você é feliz. Você é uma sou. pessoa feliz. Sim. Ah, tem que ser, né? Que atrai coisa boa, né? Mas, ser assim. Mas eu acredito que seja por tudo que você fez. Ah, eu sou muito agradecida, né? Então, Daí, é da... isso. Daí tudo vai. Tudo vai. É, mas obrigada, Sheila. Obrigada a você, Ana Catarina. Mas muito obrigada, até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus.